olá meus amigos e minhas amigas passamos alguns dias sem postar vídeo teve um probleminha no canal Zé Maria Lima e também no, no Rob do Zé agora estamos retornando com mais esse vídeo para vocês olha só aqui quero mostrar para vocês como é que tá aqui o plantio de milho para vocês que acompanham o canal vocês, vocês viram a gente plantando eu aqui ensinei o meu sobrinho de 5 anos a plantar milho fiz para ele olha põe de dois em dois em cada cova Fui cavando as covinhas, ele foi pondo. Não filmei porque eu não gosto de filmar crianças, essas assim. Mas é legal, ele gostou. Ele não está aqui hoje, foi para casa do, do pai dele. Mas eu vou deixar aqui algumas espigas de milho ainda. Para quando ele chegar, eu trazer ele aqui, ele quebrar e eu falar para ele. Olha, isso aqui foi aqueles milhozinhos que você plantou. Para incentivar, porque é sempre bom fazer um plantio no seu quintal. Aqui é um terreno de um amigo aonde estava com o mato, eu falei, eu vou, eu vou carpir o terreno. Mas você deixou plantar? Aí ele pensou uns 15 dias, não, não sei o que, é que ele pensou. Ah, tá bom, Zé, pode carpir. Então, eu carpi, plantei o milho. Então, estou limpando o terreno e também estou aqui fazendo um plantio de milho. Vou mostrar para vocês como é que está aqui. Ó. Olha só, veja bem. Nem em todo lugar o milho dá, dá muito grande. Ó. Aqui é um, onde, a, onde a terra é um pouquinho... Mais fraca, olha. E encostadinha aqui, ó. Você vê aqui, ó. Olha. olha só, para cá onde, onde pegou mais adubo na terra aqui, ó. Olha. olha o tamanho dessa espiga aqui, ó. Pra ali é melhor, aqui pro meio ali, ó. Tem mais umas duas ali, ó. Puxar aqui os um para vocês verem, olha, ó. Só que essas aqui, esse milho também, gente, deu a lagarta nele, viu? Se você ver as folhas estão um pouco aí, ó. Essa covinha aqui deu lagarta. Eu ia pôr vinagre, mas não tive tempo. E aqui eu plantei umas covinhas de feijão, gente. Olha só aqui, ó. Plantei feijão, de, de, da, da, feijão da roça, ferrão de chamado ferrão de corda. Plantei as covinhas de feijão. Aqui no meio eu plantei umas. Pra quê? Tá subindo no milho, ó. Então ele vai subindo no milho ali, ó. Aqui, ó. Olha só. É porque eu plantei pertinho e tem pouco oxigênio, ó. Mas você vê que o feijão tá subindo aqui no milho aí, ó. Eu gosto. Meu pai era agricultor. Aqui também tem milho aí, ó. Eu gosto muito de plantio também. Aqui tá de frente pro sol. Mas olha só, gente, olha. Olha essa espiga vou virar aqui do sol aqui, ó. Então deixa seu like, se inscreve, compartilhe pro canal gente crescer novamente o canal deu uma paradinha aí porque na realidade o canal foi hackeado né foi hackeado e a gente recuperou olha aí, ó ó diz que quando o pelo tá seco assim o milho está bom depois eu vou quebrar essas aí, duas espigas aqui para ver como é que tá eu, é... não é bom ficar abrindo o milho né mas se você chegou na roça o primeiro milho que geralmente é tudo de uma idade só então você abre uma para ver como é que tá eu vou abrir essa aqui ó para nós ver como é que tá Olha só aqui ó ó esse aqui parece que já tá bom para fazer um assado gente ó o segundo a gente a, a ciência do milho para tá bom é quando o cabelo do milho está seco cabelo do milho também gente serve para fazer chá medicinal pesquisa aí que vocês vão ver ó, ó o milho tá aqui aqui o milho já tá legal gente aí ó, ó então essas espinhas aqui já tá no, no ponto de fazer uma pamonha fazer um cozido essa aqui eu, eu vou tirar ó. eu vou abrir aqui ó Olha só gente que linda aí ó então aqui ó olha só que maravilha então esse aqui já tá tá no ponto ó o caroço já tá ó tá no ponto passar para fazer um, um cozido né fazer pamonha. você vai pegar esse milho vai ralar todinho vai pegar aqui a folha do milho aqui eu vou ver se eu faço umas eu vou aí você corta aqui. Aí corta as folhas do milho e põe o, o, o... É bom ralado. Tem gente que faz moído, tem gente que faz no liquidificador. Mas o bom mesmo é no ralo. Pra, porque no ralo corta toda essa palhinha, certo? Bonitinho. Então fica legal no ralo. Aí você põe queijo dentro. Quem tem muito queijo da roça, aquele queijo coalho, é melhor ainda. Anunciar tinha muito aqui. ó. Então aqui tem aqui mais uma espiga. Eu vou, eu vou abrir aqui mais uma para vocês verem. Olha só aqui, ó como é que tá aqui ó viu então aqui está no ponto tá bacana eu ia mostrar o crescimento todinho desse milho porém como o canal tava com problema não deu para mostrar e cresce muito rápido o milho aqui ó então aqui eu vou quebrar essa daqui ó então cada pé aqui deu uma gente tem pé de milho que dá duas aqui aqui ensaiou para dar duas mas aqui foi só uma aqui ó, nós temos três ó temos três mas só que essa aqui não deu certo nessa aqui não deu certo essa aqui que deu um pouquinho de milho. Deixa eu abrir ela também para nós ver. Vamos conferir em algumas aqui para nós ver isso aqui direitinho. Aí veja bem, ó. Essa aqui deu mais mirradinha, ó. Não deu tão cheinho, ó. Você viu, ó. Deu três, mas melhor que fosse uma só. Então aqui esse pé de milho aqui, o que é que meu pai fazia? Meu pai plantava feijão. Por exemplo aqui, ó. Eu, ele, o feijão tá subindo, né? Então ele cortava o milho aqui, deixava o milho em pé. E o feijão e fava subir ó. Ó, aqui tem bastante feijão aqui dentro, ó, ó, aqui tudo no milho aqui, eu plantei, eu plantei feijão na covinha aqui, ó, aí eu vou abrir essa aqui, ó, ali também o pé de milho deu duas, ó, você vê que cada, quase em todos, ó, é dois pés, ó, dois pés aqui, ó, e dois lá, ó, lá, lá, lá foi três, mas geralmente são dois, ó, dois pés aqui, dois, dois ali, ó, então eu vou abrir aqui mais um, você viu que o feijão aqui subiu, ó, e ó as baixas aí, ó, feijão aí, ó, feijão de coda. tá lá em cima já, ó, Onde de a gorra de espaço para subir? Porque aqui em cima ele tem oxigênio, embaixo ele não tem oxigênio. Então ele sobe. Então aqui, ó, eu vou abrir esse aqui com cuidado para não quebrar aqui, ó. Deixa eu soltar aqui. Eu tô filmando. Bom, que você filma gente, com alguém filmando, que você aparece na imagem, né? Fica mostra, fica um vídeo melhor, né? Exemplo: se tem alguém me filmando, aí eu vou aqui, ó, abrindo, ó, vou abrindo e vou mostrando direitinho como é que faz. Fica um vídeo legal de assistir quando as pessoas. Tem um cinegrafista, um, um câmera, né? Cinegrafista, né? Um câmera, que você vai fazendo uma reportagem, entendeu? Aí, eu, eu, se eu fizesse um curso de repórter, eu conseguiria fazer uma apresentação até mesmo numa, numa uma emissora de TV. Eu conseguiria fazer uma reportagem bonitinha, ó. Aí, quando você filma sozinho, é tudo mais difícil, ó. Então, você vem aqui, ó. E você perde muito lance legal, que nem vamos supor. Olha, Olha que legal aí, ó. Aí, aqui, ó. Já é uma espiga de milho. Maior. Tá no ponto aí pro cozimento, ó. Aqui ensaiou duas aí, ó. No pé, ó. Duas. Só que essa aqui tá muito mirradinha. Lá, ó. Olha que olha que linda. Essa, essa, olha só. Aqui o sol tá... O sol aqui tá mais claro. Então, você, você abrir sozinho assim... É um pouco mais difícil. Olha que linda, gente. Olha que espiga de milho bonita. Bem cheinha, ó. Ó. Aí, ó. Vou abrir aqui mais um pouquinho. Olha só aqui, ó. Então eu vou... Olha que lindo, gente. Tá bem cheinha, você viu, Bem cheinha. Pois então, meus amigos, um forte abraço a todos vocês. Aqui é o meu trabalho, aqui eu vou deixar algumas espigas para mostrar para o meu sobrinho. E aqui eu vou fazer uma pamanha. Olha só que legal, gente. Então deixa seu like, se inscreve no canal. Abençoa o canal aí. E vamos que vamos. Temos a Maria Lima com dia é vídeo de obra, né? Temos bastante inscrito, bastante vídeo. Também, infelizmente, depois que o canal foi hackeado, Zé Maria Lima, eu, eu conseguia 3 mil inscritos por dia antes de ser hackeado. Essa é a segunda vez que o canal Zé foi hackeado. Na primeira eu conseguia, eu ia bombar. Se eu não tinha sido hackeado, meu, o meu canal não é que é bom, eu me esforço. Se eu não tinha sido hackeado, com certeza eu estaria com 4, 5 milhões de inscritos tranquilo. Era 3 mil por dia, isso quando eu tinha 150 mil. Meus vídeos era, era 15 milhões de pessoas, era 2 milhões, 4 milhões. Hoje eu posto um vídeo no Zé Maria Lima, é mil pessoas, 3 mil, 4 mil no máximo. Mas antigamente eu postava um vídeo hoje, amanhã estava com 200 mil, 250. Aí depois com um mês estava tava 1 milhão, 3 milhões, 15 milhões. Meus vídeos eram assim, mas a gente não nos animou não. Estamos lá com o canal Zé Maria Lima e estamos aqui com vocês, tá bom? Mostrando alguma coisa para vocês, tá bom? Para vocês terem uma noção, tem gente que não conhece, tem gente que mora em apartamento. Nunca vi um plantio de milho. Então, um vídeo nesse aqui vai ajudar bastante ele ter aí um interesse maior pelo plantio, pela nossa agricultura, porque é a agricultura que segura o nosso país. Sem ela... Não teria o fubá, não teria o cuscuz, não teria o bolo de milho, não teria uma série de produtos derivados do milho, não teria o feijão. Gente, você colher milho seco na roça, ter um pó é muito ruim. Então, quando chegar na sua mesa, se você não conhecer, valoriza o pequeno agricultor familiar. É muito sofrido. Na máquina é outra coisa, mas o agricultor familiar, gente, é muito sofrido, não só pelo trabalho, é que esse milho quando seca, ele tem um pelo... Gente, aqui ó, Vou mostrar para vocês aqui. ó. Ele tem um pelo, esse pelinho aqui. Ó. Isso quando seca, gente, vai toda para gente. A gente chama, chama de russara. Quando a gente quebra esse milho, gente, aqui. ó, Pelo gente, todo em cima de você, no sol quente, no Nordeste. E é isso aí, gente. Pois então, meus amigos, um forte abraço. Um beijo no coração de cada um. Um abraço forte mesmo. Se você puder deixar o like, se inscrever, amém. Se não puder, Deus abençoe do mesmo jeito. O importante é que Deus lhe dê saúde e lhe dê a sua vitória. Deus abençoe, em nome de Jesus, até outro vídeo, tchau, tchau.